Olá meus lindos, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a receita da sobremesa mais deliciosa que eu descobri nos últimos tempos. Não, não é exagero, eu descobri essa receita e ela é simplesmente sensacional, é um mousse de leite ninho, super delicioso, cremoso, maravilhoso, então vamos para os ingredientes. Uma lata de leite condensado, meia xícara de leite em pó, uma xícara de creme de leite fresco e uma caixa de creme de leite. Então vamos começar essa receita, mas antes né, você vai fazer o quê? Você vai dar like nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai amar essa receita, então larga esse monte de vaca no like e deixa um like aqui pra mim, por favor, tá certo? Combinado? Deixa o seu like? Então lá, vamos começar. Ah, depois que deixar seu like, já aproveita e me conta de onde é que você está assistindo esse vídeo e onde é que você é, porque eu quero muito saber. Primeira coisa que você vai fazer para começar a receita em si, é pegar seu creme de leite fresco. E sim, precisa ser creme de leite fresco, porque a gente precisa de um creme de leite que tenha pelo menos 35% de gordura, que é para poder bater ele em ponto de chantilly, porque é isso que vai dar a cremosidade do nosso mousse. Então você vai pegar o creme de leite fresco e vai colocar na geladeira, porque ele tem que estar tá bem gelado para bater. Aí você vai dizer, ah tá, mas eu não tenho creme de leite fresco, aqui na minha cidade não vende, o que é que eu posso fazer? Você pode usar aquele chantilly que vende de caixinha, que você compra, que é só gelar e bater. Você usa ele no lugar do creme de leite a mesma quantidade. A diferença é que com o chantilly vai ficar um pouco mais doce. Porque o creme de leite não tem açúcar, mas vai funcionar do mesmo jeito, tá certo? A segunda coisa que a gente vai fazer agora é um brigadeiro. Então, vamos pra nossa panela. Para começar, na minha panela eu vou colocar o creme de leite de caixinha, o leite em pó e o leite condensado. Com o fogo ainda desligado, a gente vai mexer bem para misturar isso tudo e dissolver o leite em pó aqui, nessa mistura de leite e creme de leite. Agora com o fogo ligado, fogo médio, a gente vai mexer até chegar no ponto de um brigadeiro de colher e eu mostro para vocês quando chegar lá. E agora com o nosso brigadeiro pronto, eu só cobri ele com plástico filme em contato para ele não criar nenhuma película e a gente vai deixar ele até esfriar completamente e eu mostro pra vocês o próximo passo. E agora que nosso primeiro creme já está completamente frio e nosso creme de leite está bem, bem gelado, a gente vai bater um chantilly e terminar essa receita. Então vamos lá? E agora que nosso chantilly já está pronto, a gente quer ele assim, bem consistente, mas cuidado, porque creme de leite, se bater demais, em vez de chantilly, você vai ter manteiga. Então, quando você que está chegando no ponto, vai mais devagarzinho e para antes de virar manteiga, pelo amor de Deus. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai só incorporar o nosso primeiro creme no segundo creme até virar um mousse, bem cremoso, bem aerado, bem delicadamente e vamos fazer isso junto. E esse é o nosso mousse depois que sai da geladeira. Ele ficou mais ou menos umas 6 horas, que é o tempo ideal para ele poder ficar no ponto, bem cremosinho. Agora a gente vai só decorar. Eu vou decorar o meu aqui com chuvisco de leite em pó, mas na sua casa você pode decorar tanto com leite em pó como com raspas de chocolate branco, que também fica muito bonito. Vamos lá decorar o nosso. Vamos agora para a melhor hora, né? E hum. daqui? Hum. Uma das melhores sobremesas que você vai experimentar na sua vida. A cremosidade que fica, nossa. Muito bom. É isso, meus lindos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo.